Olá amigos! Hoje vamos fazer um slime verde que é de uma lagarta gigante que é do Halloween. Ela anda assim e ela faz sangue. Não nós... é? Não é? Não Não Não é? Vamos fazer o nosso slime, que é uma, uma lagarta gigante com muitos olhos, vamos meter muitos olhinhos, não é? Na lagarta. Olha o nosso... Temos dois amigos especiais hoje, que é o nosso ratinho, como é que ele se chama? Chama-o Feio. É o Feio? É. E o nosso amigo? Como é que ele se chama? Boba. A nossa amiga Boba, não é? Está tão gira hoje, está de óculos, não é? Ah, vamos começar. É Temos bem. aqui a nossa cola. A nossa cola vamos a pôr. Vamos a pôr é a farinha que mais que que põe? O que é dente, que a põe? A põe. É uma colherita ou duas. Não está a ver nada. Essa taça dos slimes, não é? é? Estás a ver a cola? Estás é a cola? Cheira é a cola? Sim. Hum. Ah, é, é. Agora, uma colher de gel de banho. Dá, isso vira mais um. Tá bom? Tá. Mó, sujo. papel. Tá sujo? Então, amigos, vão colocando um like Não é? Sim. No canal. E deixando comentários Se gostam do vídeo ou não Sim? Sim, não é não. sim, sim. É. não consegues zoom e agora queres ajudar a mãe? Ah, é agora que a mãe meteste, tu metes outra. Um, Está cheirar a bola que mais Não, já cheguei É Agora põe aquele... o nosso borax que eu vou meter neste recipiente que é melhor Agora, agora não podes parar, senão não dá certo. amigos, obrigado por ter assistido, não se esqueça do like, não se esqueça do like e subscrever o nosso canal, tchau